bande guru padad dandam bhaktabind dosaman nitham sri chaitanya prabhu bande nitha sri nand nand nang bande radhika charno dayam gopijano samayuktam binda banam Vaan shakal paturu vashekipas indubivachu. Patitanang pavone bhavishnavibyo namu namaha. Mukankaroti bachalang pangung lang hetigirin. Yatke patamahang bandi parama nandavadavo. Binda Shnavakti pade devi sato batwe namu namaha nara yuna namaskita noruncha iva norotamam deving sarasvathing vassam tato jayo mudir shankirtane kishno katupodeshi gori apatrasho prakasa nature sadhanurakta guru bhakti yukto Vakti pramodaksh jagod barunu Deyam sada parihavanam avish to padam saranyam Be tha tiyam diputam Bande mah purushati charunar vindam Vispura-jita-kimapika-bohada-uswadarsha Purna-nuragra-sasagra-saramurti Saradika-mai-gada-kipa-minkarosa Shri krishna Sri prabhu nit tá gada bhakta binda krishna Chaitana prabhu nit Shri Adyaita Gada Dharasivasadihi Goura binda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Rama Ajaanulammita-bhuja-kanaka-badato kamala yataksham vishambaro dijavaro jugodharma palu bandhe jagat karuna bhataro Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare hare ram hare ram ram, ram, ram, ram hare hare pankajam sura suroir vandito dibh roopam bhukti ch mukti Bhavan Rupena sadhana Ganga ajata kalapam Gauri nirantar abhishehi svam bhagam Nara yuno priya Baranu si purapati vá gí sa jus va da ne ma lak shmir jas vaca va Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama Ram Ram Hari Hari. <coughs> <coughs> Bhidhati Hidayaganti, Chidante Sarv Sangsaya, Kyanate Chas Karmani, Drishtanevaat <biddate>, Hidayaganti. Chidhante sarva-saṃsaya Khiyante Chasvakaramani, Drishtaneva-atmanishpare Gauriya Gosthipati Shri Shri-sri-la-bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada U Paramahamsa disse. Aqueles que fazem Krishna bhajana Especialmente aqueles que estão numa ordem renunciada. Devem, eles devem tentar entender a consequência futura de qualquer desejo de desfrute. O desfrute que você vai tentar viver hoje, tente, tente olhá-lo em perspectiva e enxergá-lo lá na frente. O que, que, qual será o fruto desse desfrute? Shila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagadguru disse Aqueles que são sábios, eles têm que entender o resultado futuro dos desfrutes que eles estão tentando obter hoje. O olhar deles é tão límpido que eles conseguem enxergar através do tempo e do espaço. Eles não são como os cegos. Ah, agora eu estou desfrutando. E depois, o que, que vai acontecer? Depois que o desfrute se for, você é colocado no oceano da miséria. Então, os desfrutes que você alcança hoje, o que você quer desfrutar hoje? Você tem que pensar. Qual é o resultado kármico futuro deste desfrute? Aqueles que são almas realizadas, que são grandes Vaishnavas, eles sempre tentam guiar a alma condicionada, as almas condicionadas. Mas a alma condicionada tem seu livre arbítrio. Então, eles obedecem ou não de acordo com o próprio desejo. Aqueles que preocupada preocupada costumava dizer, aqueles que tomam abrigo na Gaudiya Mata transcendental, na verdadeira Gaudiya Mata. Eles nunca, eles nunca podem ser destruídos. Propada Bhaktisiddhanta vai dizer aqueles que querem tomar abrigo na Gaudiya Mata nunca podem ser destruídos. Mas a questão é, nós vamos tomar abrigo na Gaudiya Mata ou não? Você vai tomar abrigo na Gaudiya Mata ou não? E quem é Gaudiya Mata? Originalmente Radharani e todo o nosso Guru Varga. Muito bem, um dia, Prabhupada estava andando numa rua de Calcutá, perto de onde das Babaji Maharaj morava quando criança. Prabhupada estava andando, Prabhupada Bhaksidanta, estava andando na calçada, na calçada. O Prabhupada e alguns devotos estavam caminhando ali. Estavam indo para um determinado lugar. E de repente um prédio antigo, uma varanda, desmoronou. A varanda inteira de um prédio antigo, um prédio que estava numa péssima condição, ela quebrou em cima da rua. E para o Prabhupada e os devotos estavam caminhando aqui e caiu atrás deles, imediatamente atrás deles. Por uma fração de segundo, eles foram salvos. E Prabhupada olhou para trás e deu harikata. Ele disse, "Vejo aqueles que tomam abrigo na Gaudiya eles serão protegidos. Ele disse isso até no harikata. Vejam, este é um exemplo. Então, ninguém pode matar aqueles que, que estão realmente abrigados na Gaudiya Mata Transcendental. As pessoas podem até tentar destruir a Gaudiya Mata. Eles vão tentar na melhor maneira possível, mas eles não vão conseguir. Aqueles que vão tomar abrigo na Gaudiya Mata, jamais serão destruídos. Nunca serão destruídos, nunca serão destruídos. Eles sobreviverão pela misericórdia de Radharani do próprio Bhaktisiddhanta Prabhupada. Então essa concepção nós temos que ter clara em nossa mente. Muito bem, a alma condicionada tem falso ego, todos nós sabemos. Nós vamos admitir, nós, sim, nós temos falso ego, porque nós estamos condicionados. Mesmo os semideuses que vivem nos planetas celestiais, não nos planetas espirituais, nos planetas celestiais, aqui dentro deste universo, você pensa, oh, os, os semideuses são muito elevados, eles podem fazer o que quiser, não, não é assim aqueles que estão nos planetas celestiais, eles têm poderes especiais sim, mas eles não têm uma, uma condição perfeita eles não alcançaram uma, uma posição completamente livres de anartas e às vezes eles tentam lutar com o Senhor Supremo eles estão a favor do Senhor, todo mundo sabe, todo mundo sabe que os semideuses estão a favor do, se, do, do Senhor Supremo e que os demônios estão contra, mas às vezes Indra e outros eles desafiam o Senhor, eles querem brigar com o Senhor, como é que nós podemos dizer que eles, estão, eles não têm anartas. que eles não têm defeitos? Eles têm poderes especiais que são dados pelo próprio Senhor Supremo. E por isso eles são poderosos. Eles têm algumas facilidades. Eles não têm que passar por grandes problemas, mas às vezes acontece alguma coisa. Eles, não, eles têm saúde constante, não ficam, não suam. Eles estão sempre numa temperatura constante, perfeita. Eles têm 18 diferentes SIDs poderes místicos. Mas mesmo assim, uma vida como essa não é considerada perfeita, porque numa condição assim tão favorável, a alma esquece qual será o seu futuro. Nós, seres humanos, esquecemos, imagine eles. Parênteses. Eles desfrutam tanto nos planetas celestiais, as Apsaras, são lindíssimas, tudo que você quiser você pode viver sem acumular pecado. Mas eles não pensam, eles não conseguem pensar no resultado final de tudo, desta vida como o semi-Deus. O que, que você vai encontrar no futuro? O prazer é tanto que eles não estão preocupados com isso. Eles não estão numa posição para se concentrar no Haribajana de maneira perfeita, eles fazem. Eles oram, cantam santos nomes, mas não de maneira perfeita, mas no corpo humano nós conseguimos essa vantagem se nós realizamos o conhecimento védico através da ajuda do Vaishnava puro nós podemos alcançar Bhakti pura. Então, esse tipo de Siddhanta você vai querer ouvir, você vai, pode ler no Shastra, nos diferentes manuscritos, mas lembre-se que Atma, Tattva é algo muito secreto. Atma, Diva Tattva, as verdades sobre a alma, são algo bastante secreto. Se eu perguntar para alguém que acha que tem muito conhecimento, você tem é, conhecimento perfeito sobre Atma Tattva? Hum, tal, as pessoas às vezes não têm nenhuma informação sobre isso. Quem, quem fala sobre isso? Talvez se alguém seja um Atma Tattva Vid, né? exista, quem é que vai ouvir o que ele está falando e o que ele vai falar? Talvez um ou dois possam ouvir o que ele vai falar. <coughs> Aquele que pode falar uh, sobre o Tattva com a própria realização espiritual é muito raro. É se você achar um ou dois vivos uh, e eles falarem, quem vai aceitar o que eles falam? É um, é, um, é um conhecimento complexo, então, nós não temos certeza de que aqueles que estão morando nos planetas celestiais, eles têm conhecimento pleno sobre Atma Tattva. Quem garante? Quem garante que eles têm esse conhecimento? Alguns deles talvez tenham, sobre o senhor Shiva, nós não podemos dizer nada. Ele está, existem no universo doze Mahajanas, 12 almas que são perfeitas, Narada Muni, Pralada... Uh, Maharaj está pronunciando o nome deles todos, mas tão rápido que eu não consigo seguir, perdoem. Quem pronuncia o nome de todos os, os Mahajanas? Yamaraj é um deles, ele, ele pronuncia o nome de todos os. Shambhu, os Kumaras, o Manu, Pralada. Somente essas doze almas, pela misericórdia do Senhor Supremo, temos conhecimento sobre a Atma Tattva. Todos os outros não têm. Então, se só existem esses doze Mahajanas, como é possível que os semideuses tenham também esse conhecimento? diz, somos esses doze. Jamaraj diz: é aquele que tem conhecimento sobre Atma Tattva. Atma Tattva é o segredo dos segredos. Não pode ser conhecido sobre homens ordinários. O conhecimento acerca da alma. Nem os semideuses, nem os Gandharvas, os Kinaras, nenhum desses gêneros de semideuses, dessas espécies de semideuses. Eles não têm conhecimento sobre Atma Tattva, mas eles desfrutam muito. Eu quero ir para esse planeta, eu quero ir para esse outro lugar. Eles vão sem avião, sem nada, sem passaporte. Eles simplesmente estão nos outros lugares que desejam. Eles têm uma forma sutil, eles podem simplesmente ir. Mesmo se eles não tivessem nenhuma, nenhum conforto... Viver sem conforto é coisa muito boa, na verdade, porque... Os confortos nos deixam cegos. Uma montanha de dinheiro te deixa cego. Você ignora o Gurus Vaishnavas. Ah, coitado, não tem dinheiro. E com certeza você vai fazer um erro. Um assim chamado devoto uma vez me perguntou Maraj Lakshmideva é tão rica Ela é a deusa da fortuna Por que ela vai? Ah. Por que, que ela vai montar numa coruja? Ela tem uma coruja lá, uma coruja que a transporta Ela é tão rica por que não? E eu respondi, veja bem, disse Shambhava, veja, aqueles que têm muitas riquezas, eles são cegos e a coruja, todo, todo mundo pode vê-la de dia, mas ela não pode ver nada. Todas as criaturas vêm de dia, mas elas não veem. Mas quando está tudo escuro e ninguém vê nada, a coruja enxerga tudo. É por isso que, a, que Lakshmi quer nos fazer entender. Se você recebe muitas riquezas, você fica cego, como a coruja. Então, cuidado se você pedir muito dinheiro, muita posição. Você acha que isso é bom? Não, não é. Nós temos que viver uma vida é, de mendigo. Nós podemos só usar o dinheiro para serviço, para Harikata e para Kirtana. Para o Padre Bhaktivedanta, ele garantia, ele falava muito sobre isso, que qualquer quantidade de dinheiro que venha, nós temos que utilizar para a pregação do Chaitanya Vani, somente pela pregação do Chaitanya Vani. Nosso dinheiro é para esse motivo, não para o nosso desfrute. nós temos que colocar o dinheiro no banco. E o que é o banco? Que banco? o Vaishnava puro, eles vivem a vida sem tudo isso. Existem muitos versos no segundo canto do Srimad Bhagavatam que falam sobre isso. Muito bem, Sukadeva Goswami. ele vai corrigir, ele vai falar de maneira dura, Aqueles que enxergam o presente, passado e futuro, por que, que eles, vão, eles vão atrás do, dos ricos? Porque o senhor é cego? O senhor não pode me ajudar? O senhor não tem dinheiro? Krishna não tem nada? Por que, que eles vão pedir dinheiro para os ricos? Sukadeva Goswami diz isso. Eles são cegos por conta da riqueza deles. Eles têm muitas propriedades e eles assim podem insultar os Vaishnavas. Por que, que eles vão então mendigar para os milionários? O Senhor pode mandar tudo para nós que precisarmos. Eu estava no Suryakunda, então os devotos pediram para mim. Era um templo quebrado onde eu estava, disse Shambhava. Era onde eu estava cantando o, o, o, o bhajana? você não me achava. Era um cantinho tão secreto. Era um templo antiquíssimo onde eu estava. Su, Surjanam Mandir. E alguém disse para mim, você está aqui? Faça alguma coisa. Eu disse, ok, respondeu Shambhava. Ele escreveu uma glorificação de Surjanarayan Bhagavan. E sobre o Krishna ali, sobre o, o, o, o, os passatempos de Krishna Radharani, ele, o Maharaj imprimiu isso em Bengali. E quando ele teve que sair dali daquele tempo por conta de alguma política de algum devoto, eu entendi que isso era uma coisa boa. Porque eu precisava realizar. Eu não ia ficar ali ancorado uh, naquele lugar. Eu não queria pegar aquele lugar para mim. Não. Eu só queria me realiz realizar. Qual era aquele lugar onde eu estava cantando os santos nomes? Então pelo desejo estava... de Prabhupada de... Bhakti Nidhatakur. Então, eu não preciso de nada pela misericórdia deles. Eu vivo a minha vida, cozinho um chapati e pronto. E eu recebi realizações espirituais nesse lugar. Esse foi o meu o tesouro que eu tirei dali. Mas alguém pensou, ah, o Maharaj é muito influente, ele vai capturar esse templo. E eles então fizeram alguma, alguma pressão política e eu fui embora de Shambhava. E eles também perderam aquele templo, que o caráter deles não era aprovado pelos Vrajavas. Os Vrajavas não deixaram eles ficar ali. Mas para mim, essa experiência foi um sucesso porque eu consegui realizar espiritualmente aquele, lu was, uh, aquele lugar sagrado de Chambaba. Um homem muito rico quis fazer um templo so, novo. 60, 60 Ele ia gastar 60, 60 lacas, 6, 6 milhões de rúpias. Então, finalmente, eu percebi que man, tinha, man, tinha man, alcançado um sucesso. Então, um milionário da Costa Rica ele pagou 60 lacas para esse templo, para restaurar o templo. Porque eu escrevi e pedi, e eu não peguei um também, tostão. Então, existe um templo em Nandagra, Pavan Bihari e Pavan Sarava. E Sanatana Goswami, ele ficou lá, e eu também fiquei lá de Shambhava. É um templo que fica do lado deste que ele estava contando. Então, um templo fica do lado do outro, desse, desse lado o Sanatana Goswami, o templo de Sanatana Goswami e do outro, este templo que Maharaj está descrevendo. Então, Maharaj está falando que ali existia um devoto da Gaudia, ele falou, se eu fizer alguma coisa, se a gente puder coletar alguma coisa, a gente pode reformar esse templo. Ok, Shandaba disse, eu, eu vou, falar, vou escrever, vou falar alguma coisa. O que derem eu vou deixar diretamente até para vocês, eu não vou ficar com nada. Se a pessoa quiser dar alguma coisa para doar um livro, eu digo, não dê para mim, dê direto para a editora, para edi, a gráfica. Então... Então esse, esse, não sei quem doou, Maharaj falou de alguém que doou 30, 40 lakas. E Maharaj queria misericórdia, não queria dinheiro. Então ele se sentiu de alcançar o sucesso espiritual por ter ajudado aquele templo. Muito bem. Ah, com o apoio do falso ego, ninguém pode fazer vida espiritual. É por isso que os semideuses não estão realizados plenamente. Porque eles ainda têm um, um falso ego. Muito bem, nos Upanishads está escrito que, que um grande devoto, que é um associado do Senhor Jamaraji Maharaj, ele se manifesta nos passatempos de Krishna na forma de Vidura, Vidura de Maharaj, que é irmão de Pandu e de Dhritarastra, tio de Arjuna. Is going to carry out the order of so, ele vai carregar o serviço, levar adiante o serviço do Senhor Supremo nessa sua encarnação como vidura de. Então, Dhyamaraj tomava muito cuidado porque ele não dava Atma-Tattva para as pessoas facilmente. Um dia o que aconteceu? Então, um dia um menino chamado Nochiketa. Ele quis arranjar um festival, uma cerimônia de fogo. E depois que a cerimônia de fogo tinha acabado, ele quis doar uma vaca. Mas ele doou as, as vacas que não prestavam, as vacas que já não davam mais leite, as vacas velhas. Ele falou, olha, essa aqui eu vou dar para vocês. Ah, o pai quis fazer isso e o filho falou, mas por que, que meu pai está distribuindo as vacas velhas? tem que dar alguma coisa que seja boa, não? Então, esse menino na etiqueta pergunta para o pai Pai, está doando essas vacas para os rishis, para os munis, para os brahmanas, para os vaishnavas Para quem que você vai dar a mim? Para quem que você vai doar a mim? E o pai não respondeu o pai não respondeu. E o filho perguntou isso várias vezes: Você vai me doar para quem? O pai ficou bravo. Eu vou te dar para o Jamaraj, O pai ficou bravo. Eu vou te dar para o semideus da morte. Ah, é? O pai ficou bravo e respondeu assim para o filho: Seu tolo. E o filho ficou muito feliz. Você quer me dar para o Jamaraj? Então eu vou até Jamaraj. E ele começou a correr. Ele começou a correr, o menino começou Jomalai a correr, na direção de Djamalai, you know, uh, uh, uh, uh, ele fica na direção sul, você you know, Lá tem um templo de Yamaraj. Então, pelo que eu entendi, Mochigeta perdão. Então esse Nochiketa vai até lá. Você me dou para Yamaraj, então eu vou até lá. vai até Yamaraj. E lá havia um palácio de Yamaraj, mas Yamaraj não estava lá. Ele tinha ido em qualquer outro lugar. Naquela época, nas, nas eras de ouro, prata e bronze, os semideuses tinham casas aqui, palácios aqui. Então, é uma regra da cultura védica, se um... um um hóspede vier até você Você não pode insultá-lo Você vai ter que dar prachada Um lugar para ele sentar Se você for muito pobre, pelo menos você tem que dar água Um lugar para ele sentar, no mínimo O Jamaraj não estava lá Quem ia entender quem era aquele menino Ninguém se importou com ele Ele ficou ali Depois de três dias, quando o me voltou o Yamaraj olhou e falou Quem é você? Você está aqui? Sim, quando você veio, tem três dias que eu estou aqui. Três dias você está aqui de pé? Sim. E ninguém te deu para achar da água nada? Não, ninguém me deu nada. Oh, esse é um grande erro para mim. Eu fiz uma grande aparada, disse Jamarrage. Eu vou te dar uma bênção então. Vou te dar três bênçãos. Pode pedir. Tá cortar a ofensa que eu fiz a você que é meu hóspede eu vou te dar então, uma benção Jamaraj vai dizer que, que, que benção você precisa e o menino respondeu Maraj, eu gostaria de saber o mistério do fogo porque o mistério do fogo é muito secreto. nós não vemos o mundo inteiro é controlado pelo fogo mas nós não enxergamos se o, se o fogo não está lá, os semideuses jejuam. Porque o fogo é o que leva aquilo que nós jogamos no fogo, oferecemos, no cerimônia de fogo, é o fogo que leva todos aqueles objetos, a energia daqueles objetos para os semideuses. Sem isso, os semideuses jejuam. Eu quero saber qual é o segredo do fogo. Ah, o que você vai fazer com isso? Perguntou Yamaraj. Você pode... Você não quer a propriedade? Eu te posso você dar dinheiro, diz, palácios? Não, não, todo mundo vai ficar sabendo você, quem você é. Não, eu não preciso disso. Não, eu não quero nada disso, respondeu o menino. Eu, eu posso te dar um país, um reino, a posição de um nobre, de um rei. E esse menino falou: Não, eu não quero nada disso. Eu quero saber qual é o segredo. Eu quero saber Agni Tattva os segredos do fogo a verdade sobre o fogo. Yamaraj Ji Maharaj falou para ele as verdades sobre o fogo. Agni controla tudo. Sem fogo, o mundo para. Mesmo dentro de você, o semideus do fogo está dentro de você. Sem ele, você não digeria. Está escrito isso no Gita: toda a sua digestão, o calor, o calor da sua pele, a sua temperatura, está. Você está morno por conta do fogo. Se o fogo não estiver dentro de você, você morre. Muito bem. A segunda bênção que o menino pediu foi: Eu quero saber Atma Tattva. os mistérios da alma. Depois que as pessoas morrem, o que, onde que elas fazem, o que, que elas vão, onde elas vão? Oh, você quer saber isso? Não, eu não tem de saber isso, isso é muito secreto. Você vê, se você não falar para mim, quem vai me contar sobre isso? Você é o próprio semideus da morte, você é o único que pode me contar isso. E Amarash falou: me pergunte outra coisa. Não, não, não, não. Eu quero que você me fale sobre Atma-Tatva. Eu quero saber os segredos da Atma. Depois que as pessoas morrem, onde as pessoas vão? Você é um menino, o que você vai fazer com isso? Não. Você tem que me dar esse conhecimento. Caso contrário, eu não quero nada. Então, não me dê nada. Jamaraj ficou bravo. Eu prometi três bênçãos, se eu não vou dar, aí meu nome vai, vai ficar numa lista negra. Então eu ok, mas <risos> não escreva a ninguém. Muito cuidado. Então eu vou falar para você, mas não conte para ninguém, ele disse, a alma é algo muito secreto. Quantos bilhões mil, de pessoas existem nesse mundo agora? Hum, 8 bilhões de pessoas? Mas ninguém tem ideias corretas em relação ao movimento das almas. Quando abandona o corpo, aonde a alma vai? Quem sabe? Então, está escrito nos Upanishads. Somente aquele que é aceito pelo Paramatma, somente ele pode saber o que acontece com a alma. Eu posso revelar a alma para você. A alma e o Paramatma estão juntos, não no mesmo lugar. Então, se o Paramatma concede, tal pessoa conhece os mistérios da aula. Só de ouvir aula sobre o Atma Tattva ninguém pode realizar. Ao dar aula sobre o Atma Tattva também você não realiza. Somente se a personificação de Atma Tattva Paramatma me aceita, aí sim eu consigo re realizar todos esses segredos. Então, hoje de manhã nós estávamos falando sobre o Vedanta, existe uma indicação mínima sobre a alma no Vedanta. Não tem uma, um verso que fala claramente. Nós podemos dizer, que é como uma partícula de, de, de um fóton, uma partícula luminosa. Qualitativamente, você poderia comparar a alma com um fóton. Não é igual à luz, não é que a alma seja a luz. Ela aparece só com a luz. A atma é Chinmay. Ela é uma partícula de consciência, ela tão pequena, tão pequena que nenhum cientista no mundo, com nenhuma maquinária eles so conseguiriam enxergar a alma, so small, a alma é minúscula so e so ela é when, tão misteriosa, onde a alma se move você não pode entender, por onde ela se move. Temos então, o está explicado. Se a ponta de um fio de cabelo for dividida por cem pedaços e cada um daqueles pedaços for dividido por mil, por 100 de novo. Tente entender. A ponta do fio do cabelo. Como um vírus. Se você vender por 100 e depois dividir de novo cada parte por 100. A alma é tão pequena quanto essa milésima parte da ponta de um fio de cabelo. Nem com um microscópio você pode vê-la. Então, se a alma sai do corpo, se a, alma, se a alma do pai e a alma da mãe saem do corpo, e você pudesse olhar para as duas almas, você não saberia dizer quem é o pai, quem é a mãe, quem é a esposa, quem é o marido. Porque a alma não tem corpo. Como no caso de Shishupala, quando Krishna faz incontáveis ofensas ao Senhor Supremo. E ele diz que depois da centésima, oitava ofensa, eu vou tolerar 108 ofensas que você fizer. Se você fizer uma a mais, eu vou parar de ter paciência com você. Ele diz para Krishna Shishupala continua e Krishna acende. A invoca a na Chakra e decepa o pescoço de Shishupan. E todos os Rishis e os Munis enxergam que a alma dele sai do corpo. Na frente de todos os Munis e os Rishis, eles não têm uma visão material como a nossa, né? Então eles veem a alma como uma lâmpada muito pequenininha. E ela está iluminada. E o que acontece? Essa atma se aproxima e vai na direção dos pés de Lodos de Krishna. Então, os munis podem ver a alma. A alma pode ser vista. Somente pelos munis e os rishis que têm essa devoção pura e alcançam essa visão transcendental. Mas porque o nosso poder de enxergar não está purificado, nós não podemos ver a alma. Onde então, a, a alma vai? Nada disso a gente pode saber. Ninguém pode entender. Nós estávamos explicando, Maharaj estava falando sobre. Você sabe o que é uma faísca? uma faísca do fogo. Quando tem uma cintila, uma faísca de fogo. Então, ela pode ser comparada com uma faísca, ou com uma, uma, um fóton. A luz do sol é composta por fótons. São partículas minúsculas. Então, quando você estiver falando sobre o mundo transcendental, sobre o Senhor Supremo, ou sobre a Goloka ou Vaikuntha, sobre os mundos transcendentais, ou sobre Atma-tattva, sobre a alma, nós podemos falar de coisas que são aproximadas, não exatas, porque elas não existem aqui, elas são espirituais, é parecido com aquilo, mas parecido com aquilo não significa que é idêntico àquilo, é parecido, parece com uma faísca, mas não é exatamente uma faísca. A alma condicionada não tem uma ideia direta de tudo isso. Então, o Sukadeva, Vyasadeva, eles explicam, o Sr. Shiva explicam dessa maneira. Mas, ao contrário, a alma condicionada não consegue entender. Então, no Vedanta Sutra está escrito que a alma é como uma partícula luminosa. Ela parece com a luz, mas ela não é luz. Porque a luz é material. Try to understand. The body, the body of, então, o corpo you know, Krishna, de Krishna, the body of Gopika, the body o corpo of das Radanani, Gopis, o corpo de Radharani, totally eles são feitos dessa partícula. Whereas, Tente entender isso. Whereas, essa atma quando ela entra no seu corpo, o seu corpo inteiro está animado. Você pode correr, fazer isso e aquilo. Mas Radharani, o eles são totalmente Chimmaya. Eles são consciência pura, eles são feitos de consciência. Aquela qualidade que existe minúscula na alma, Cristiano não é feito de carne, é sangue ossos, body, o corpo dele é Chinmoy, a flauta, é tudo o que existe dele, de é tudo meio de Chinmoy, que é esse átomo de consciência. Essa é a definição de Chinmoy. Não é fácil de entender, não é uma coisa que você ouve e compreende imediatamente. Muito bem, Yamaraj Ji Explicou Atma Tattva para esse menino. Dizendo, olha, isso é um segredo. A sua alma pode sair do corpo. E de acordo com o seu karma, essa alma, ela pode se mover no espaço. No Bhagavatam está escrito este verso. Em todos os lugares existem almas. Mas Baladeva Bhushan disse algo secreto. Na água, aqui e lá. Então a alma entra pelo Ela está nos alimentos. Ela entra no nosso corpo de to por todos os lados. E a alma entra no, no ventre da mãe. Como a, atma, a alma vai lá? Porque existem contáveis almas entrando. É somente uma fertiliza o óvulo. Qual é a alma que vai fertilizar? O óvulo. Depois disso virá um Countless, feto. Incontáveis almas entram ali, mas somente uma alcança e fertiliza a outra. Então essa diva vai nascer e depois isso vai crescer e morrer. Esse é um grande mistério. Quando e como as almas sairão do seu corpo e por que caminho ela passa, isso é um segredo. Depende do seu karma, vai depender do seu karma o caminho que ela vai fazer. Em Vrindavana, todas as árvores, todas as plantas, todas são Tinmai. Mas nós achamos que, nós enxergamos só coisas materiais. Aqui na Vaduipa tudo é Tinmai, mas nós vemos coisas materiais. Porque os nossos olhos não têm a permissão de se adaptar para a visão transcendental do Dhamma Sagrado. Amanhã nós vamos voltar a falar desse Atma Tattva. Agora, então, voltando ao Parikrama é de Vrindavana, é Atma Tattva é muito importante. Se você não entende Guru Tattva, Atma Tattva, a sua visão de Vrindavana é inútil. Então, agora nós podemos ir para Matura. Em Mathura nós podemos começar um Parikrama. Mas, em Pari, em, em Matura existem muitos lugares para tomar darsana incontáveis, mas nós vamos falar de alguns pontos principais Sim, você vai a, a, a, a Matura você tem que ir até Buteshwara Mahadeva prestar reverências aos seus pés de lótus e pata o down and down there is e lá está a vairabha dele, White, White e a sua shakti. Ela está embaixo da terra, de exactly. pé. E você deve pedir perdão para Bhuteshwara Mahadev, permissão para ir a matura. Ó oh, Pai, você pode dizer para ele, eu gostaria de fazer o parikrama, será que você pode me permitir? Você é o único controlador, você é o gerente de Vrindavan né? O que é que você fizer? em Matura, se você não pedir permissão de Bhuteshwara, você será punido, pois Bhuteshwara é o controlador do Dhamma do Senhor Supremo. Primeiro nós temos que ir lá dar água e ele fica muito satisfeito. Mesmo que você dê uma gota de água, ele fica contente. Ah, que gentileza. Você me deu uma gota de água. Ele não vai Qualquer coisa que você dê com amor, ele aceita. Você pode dar folhas de bel, frutas. É você que escolhe o que você vai dar para ele. Você faz meio parikrama só de Bhuteshvara, essa deidade do Sr. Shiva. Porque a água é canalizada por um canal. Se você fizer o parikrama inteiro, você faz uma parada porque você passa por cima da água. Porque Shankara Bhagavan, você põe a água, a água vai por um canal. Se fizer o parikrama inteiro, você vai passar por cima do canal da água. Isso é considerado ofensivo. Então, ali nós fazemos meio. Você faz meia, lua e volta. Quatro vezes. E depois você vai fazer o parikrama de Matura. Então, o primeiro lugar da cidade de Mathura que Maharaj Shambhava quer falar é o lugar de nascimento de Krishna. Em Mathura, na cadeia de Kamsa. Na masmorra de Kamsa, do palácio de Kamsa, Krishna se manifesta com quatro braços. Então primeiro ele aparece com quatro braços. Então Vasudev de e aqui, eles foram encarcerados ali por Kamsa. Então dentro da cadeia Krishna se vai se manifestar. E esse lugar o governo e os tolos vão declarar que aquele é o lugar original. Que aquele é o lugar original do nascimento de Krishna, mas não é verdade. Isso é uma maia, isso é uma ilusão. As pessoas vão testemunhar, milhares de pessoas vão ali para ver aquele lugar. Mas na verdade Aquele não é o local de aparecimento de Krishna. E ninguém sabe. Mas o governo faz um templo, um arranjo e todo mundo vai lá. Ok, você também pode ir lá também. Mas o verdadeiro local de nascimento de Krishna está negligenciado. É um arranjo de malha. Está escondido. Está é escrito no Chaitanya Charitamritam. É um local perto de Adikeshav Mandir. Chaitanya Mahaprabhu, queria tomar o dasha dessa deidade de Adi Keshava. Mahaprabhu, é uma deidade de Dopara Yuga. É uma, é uma deidade pequena, muito linda. E ao, do lado desse local, existe um local de nascimento de Krishna. Mas, nós vamos ao verdadeiro lugar, as pessoas não sabem onde é, as pessoas vão tomar, vão assistir essa, esse falso local de nascimento de Krishna, eles fizeram uma cadeia mesmo, onde deva ter supostamente teria ficado, você pode ir lá ver, esse lugar que é identificado como local de aparecimento de Krishna, mas que não é o verdadeiro local de aparecimento de Krishna. E depois, ali perto tem um lago, é um kunda, nós não devemos usar essa palavra lago. O siddhanta diz que é um kunda, putarakunda, é um lugar no qual, depois do nascimento de Krishna, esse é um arranjo de Yogamaya. E a nossa é onde Deva nasceu. Lá tem um lago lindo. Então, o Avibhava, o lugar de aparecimento de Krishna, é ali. Você pode prestar reverência e ver o Putarakunda. É um grande Kunda no meio de Mathura. Depois disso, você vai tomar darshan de Adi Keshav. é uma deidade. Instalada por Brajaranaba, aquele rei que vai se ocupar de Matura depois que Parikshit Maharaj abandona o corpo. <coughs> Sem tomar o darshan de Adikeshava, o, é, o Parikrama pode ser inútil. Mahaprabhu, portanto, ele vai lá primeiro. Mahaprabhu vai até o templo de Adikeshava, e lá ele encontra okay. Sonaria Brahman, um, um oh, Brahmana chamado Sonoria. Mahaprabhu, dancing, singing, Mahaprabhu estava ali em êxtase, cantando e dancing, dançando. E esse devoto também dancing, começa a cantar e dançar. Glute, very to see that esse devoto fica surpreso ao ver a forma de Mahaprabhu. Quem é você? Você tem alguma conexão? Mahaprabhu pergunta, você está alguma conexão com Madhavendra Puripada? Ele diz, sim, ele é meu Guru. Ah, então eu posso prestar reverência para você. Não, não, não, pare. Ele diz para Mahaprabhu, mas você é meu Guru Varga, você faz parte do meu Parampara, você tomou Diksha de Madhavendra Puri. Então este sonoria Brahmana está dizendo que Madhavendra era um grande uh, associado do Senhor Supremo. Então esse Senhor está dizendo, esse devoto está dizendo, eu tomei Diksha dele e ele, por conta da sua misericórdia sem causa, tomou prachada na minha casa. Aí Mahaprabhu fala, então eu também quero ir tomar prachada na sua casa. E ele diz, mas as pessoas vão te criticar porque eu sou um Brahman e caído. Mahaprabhu fala, não importa, eu quero ir mesmo assim, deixa que eles critiquem. Então, Madhavendra Puri é meu um Guru Varga. Se ele tomou praxadara, eu também posso, diz Mahaprabhu. Então, a partir de então, esse sonaria Brahmana ele fica junto de Mahaprabhu o tempo todo. Ele não quer deixar a companhia de Mahaprabhu. Ele sente uma atração magnética. Ele quer ficar ali o tempo todo. Então, nós podemos falar do Parikrama todo inteiro. Então, Uh, ali estava Mahaprabhu com os devotos que vieram com ele e esse devoto de Vrindavana que fica ali com ele então forma-se um pequeno grupo ao redor de Krishna, Chaitanya Mahaprabhu imatura e ele vai tomar muitos darshas de várias deidades tinha um lugar onde estava acontecendo um festival arranjado por Kamsa então Krishna e Balarama foram convidados por Kamsa para ir até essa espécie de estádio que ele havia construído para fazer um festival. Então, tinha um arco ali, tinha um arco ali inquebrável. E a primeira prova, o teste dessa espécie de competição, as pessoas tinham quebrar esse esse, esse arco que havia sido dado ao mundo por um semideus ou pelo senhor Shiva, então este lugar está lá, mas a cidade está em cima, você não consegue entender qual é, não dá para entender qual é a área exata desse estádio, mas dá para ver somente a área onde Kamsa ficava sentado. Então, ele sentava ali para ver aqueles os gladiadores ali, os lutadores. Então, naquele lugar, ele tinha seu trono, Kamsa. É perto da Keshavadjigar Dhyamata. Então, tem quatro uh, formas do Sr. Shiva, deidade do Sr. Shiva nos quatro cantos dessa localidade. Ele protege uh, os habitantes dessa região em quatro formas, quatro murtis quarto deidades. Tem muitos lugares para você ir lá uh, tomar darshan, como quando você vai por matura, Lá, existe um templo muito antigo templo. chamado Dharukadish Temple, um templo estabelecido por é um grande sábio, mas agora ele é controlado pelo governo. Tinha um templo enorme lá. Então, é um templo muito importante, é, todo decorado com com ouro prata. Milhares de pessoas vêm olhar para essa deidade, é uma deidade lindíssima. É um templo muito atraente. Então ele chama-se Tvarukadish Mandir, Darukadish Temple. Tvarukadish Krishna é o Krishna do Bhagavad Gita, o Krishna que a, a, participa da vida de Arjuna. Então lá existem dois varahas Existem dois varahas na verdade, um preto e um branco Um desses varahas ele, ele faz seu passatempo, ele é um avatar de Krishna E ele, um deles faz um passatempo rápido, salva a terra e se vai Então, ali as pessoas adoram Varaha Bhagavan, e outro é um Varaha negro. Ele aparece quando Hiranyaksha queria desafiar, queria fazer um desafio a Deus. Então, o Varaha branco aparece muito antes, e esse Varaha negro aparece, negro aparece depois. Quando trata-se de brigar com Hiranyaksha, o irmão de Hiranyakashipu. o nosso Vyasadeva Goswami, mas Então, na nossa, deva, então a Varaha são dois, mas. Quando os comentadores do Bhagavatam descrevem esse passatempo, eles falam de um só para sintetizar um pouco, porque não dá tempo para falar de tudo. Barahadeva aparece e ele quer matar Hiranyaksha, então uma vez Varaha aparece para salvar a terra que vai para baixo da, da água. E depois ele coloca a Terra num, num lugar mais elevado. Então, é o Senhor que mantém os planetas rodando no cosmos. Da mesma maneira, ele pode levantar a Terra quando ela é, se profunda no oceano. Então, são dois varahas, mas geralmente fala-se como se fosse um só. Então, nós podemos ver esse varaha ali, nesse templo. O varaha negro veio até aqui. Do Sri Lanka, ele vem, em Satyaguna. Ah, Chatrugna é o irmão de Ramachandra. É ele quem traz esse varaha. Então, ali você pode ver os dois varahas. E depois disso você tem que tomar darshanadi, dirga vishnu. Quando Krishna e Balarama, quando Kamsa os desafia, fazem uma briga com, aqueles, com Mustik, Chanu, aqueles gladiadores fortíssimos de Kamsa, Balarama luta com Mustik e Krishna com o outro. E o rei desfruta deste jogo de luta livre, mas não é uma brinquedade. Kamsa queria que eles morressem. Kamsa queria matar Krishna e Balarama, mesmo sendo eles dois adolescentes na época. Krishna queria usar aquela, a ideia desse estádio para matar Krishna e dizer que era só um brinquedo, era um jogo. Então, Mustik e esse Chanur estavam briga, brigando, lutando contra Krishna e Balarama. E Kamsa estava assistindo do seu, da sua tribuna. Amanhã nós vamos falar mais disso. É uma história longa. E depois disso, quando Mustika e Chanur foram mortos por Balarama e Krishna, um por Krishna e outro por Balarama, Kamsa ficou muito agitado, muito nervoso. Ele não podia imaginar como é possível que esses meninos tenham matado esses dois gigantes. Eles têm o poder de dezenas, centenas de elefantes. Tinha força física. A força física nos Vedas é contada em elefantes. Eles guardaram um elefante também no portão para matar Krishna. Mas Krishna venceu também. Krishna pega esse elefante, joga e roda ele e joga. Eles primeiro arrancam os dois, as presas desse elefante. É um elefante poderosíssimo. Ele tinha a força de centenas de elefantes. Então, ele não podia imaginar como é possível que esse menino, esses dois meninos matassem esses grandes gladiadores. Então, quando Krishna Balarama entram nessa área, ele pega um das presas do elefante, um dos tabres. Quando Kamsa vê que eles extraem os dois dentes dos elefantes, ele entende que o, que o elefante tinha morrido porque o elefante ataca eles fora do portão, mas ele fica um pouco nervoso. Mas quando ele mata os dois, os dois gladiadores, os dois lutadores, Kamsa fica em choque e Kri pula e pega Kamsa pelo cabelo e pula no chão de volta. Eu vou falar no chão. Eu vou falar sobre isso amanhã. Então. Tidante sarva sanghe kiyante, chasp karma drishaneva anishvari vacakarana